Acho que vai cair, né? É Acho, espero, o aqui. é, Acho que eu vou ter que segurar sim, Ah, é. Então. Porque eu tinha. Ah, ah, dois... Eu tinha. Vamos eu tinha. Eu tinha. Eu tinha. Eu tinha. Eu você vai ver no seu computador, se você tiver com o mouse, você mexe com o mouse na tela Que você vai ver lá do outro lado e a gente aqui Se você tiver no seu, no seu telefone, você gira assim com o dedinho que você vai ver lá atrás Tá vendo? Aqui só tá filmando aqui na frente Mas se você mexer no seu computador ou no seu celular, você vai ver lá atrás Você vai ver aquele moço ali você vai ver aquele carro passando lá. Ah, e ela tava pensando que A câmera ia dar. Não, não. Ela tem ó, aqui e aqui, da ah, tá vendo? São duas câmeras. Então ela tem uma na frente e atrás. Ah, tá, tenho... entendeu? Vamos lá pegar a piscina, o negócio da piscina primeiro. Vamos, vamos sim. E aí a gente volta e vamos comer o banana Isso. Ai, mamãe, não me liga! Então, vamos parar em casa agora. Oh, Deus. Água na boca? Ah, tá. Ah, meu Deus. Ah, tá. Eu não comi nada Nem um pouquinho. Nossa, você viu? Quero que você comprou uma papita aqui. Não. Não, você viu? Ela não comeu porque sabia que vinha uma surpresa. Eu não sei. Tá vendo, gente? Eu entendo um pouquinho de espanhol, tá? Eu ando bastante com Girlene. Com a Ciramari, tá? Elas me ensinam algumas coisas. <risos> Ai, meu Deus. E aí, eu Sim, escutam. A escuta. Siramari pode andar em banho? É, pode sim. Depois eu vou te montar o um vídeo pra você ver. Olha isso, pela segunda vez eu esquecendo de colocar o cinto. Oh, meu Deus. Ai, que vergonha. <risos> Gente, eu, eu, eu não esqueço, não, tá? Mas hoje, na hora de ir pro mercado, eu reparei que eu esqueci. E. Ixi, eu vou ter que. Segura esse da Mari, por favor. A Brenda tá caladinha, né? Eu não. Eu, eu tô não. Até assim, agora eu não né? escutei a voz dela. Eu não. Obrigada. parece que sai caminho da roça aqui. É. Que lugar é esse, Girlene? Isso aqui se chama Vista Hermosa. Vista Hermosa? Vista Hermosa. De Hermosa só tem o nome. Só tem a É, é verdade, Sim, Hermosa só tem a vista, tá gente? Mas vocês estão. Eu resolvi gravar porque eu acho esse caminho tão bonitinho quando vai chegar lá no evento, né? No MR, né? MR é. Eventos, onde vai haver a festa de 10 anos da Ciramari. Né, Ciramari? Então, aí nós estamos indo lá. Gente, é um lugar bem bonito. Nós já fomos lá na piscina. E é a vista, a montanha... Eu acho essas coisas muito lindas, né? Muito, muito bonitinho. É muito verde. verde. É, é, muito verde. Muito verde e muito belo. Aí a fala que isso aqui é o caminho da roça, gente. Tá? É o caminho da roça. Ela é muito feia, tá? Como faça fala essas coisas. É porque geralmente as pessoas vão se lugares parece que para seguir logo para É, uma moça, um assim, velho, uma moça, é né? verdade. Ai, mas eu mas isso aqui é interior, gilé. Né? É interior. É, poxa. Aí é por isso que é assim, cheio de mato, cheio de tudo. Agora, caminho bonitinho que eu achei foi quando nós fomos lá na casa da sua amiga. lá, naquela casa, daquela senhora, entregar as ah, volta para eles. Ai, porra! Aí, eu achei aquele caminho lá muito bonitinho. Que lugar ah, é aquele? É, ali se chama Santa Maria. Então, eu achei aquele caminho por Santa Maria muito bonitinho. De Santa são também. Ai, que horror! Ai, gente... só um vestibular, mas nós é só podemos ver um no Só podemos ver no mas é assim mesmo. Mas, poxa, a caminhada é bonitinha. Olha é. só, que coisas lindas. Ai, Ah, e reparem no chão, tá, gente? O chão aqui, por ser interior, não tem muito buraco, né? A não ser aqueles que a gente acabou de <risos> bater, tá? <risos> mas só tem aquele. Mas se vocês repararem, por ser interior e por ser bem, assim, é... é pra dentro, né, Gerlene? Tá muito bem conservado. Tá, tá bem conservado, senhor. O asfalto. É que aqui não passa nenhum caminhão pesado, né? Aham. Embora, Gerlene, por onde eu tenho andado, eu também não vejo um chão muito cheio de buraco, não, tá? Aqui é muito... Em comparação do Brasil... Puts, vocês sabem disso, tá? Em comparação ao Brasil, tudo cheio de buraco. É. Não, mas aqui... Tem... E aqui ainda as pessoas reclamam quando eu o buraco tá bom, já começa a falar que parece um queijo suíno. Então, pois é. O meio prefeito então, e coloca um esparadado. Um esparadado, é, né? <risos> operação Band-Aid. Ai, sim. Meu Deus. Ai. Uma cratera, é verdade, isso é uma cratera, <risos> mas também está sendo tapada por pedras. Tá. Esse lugar aqui é alto, né? Alto do canaveral? É, canhaveral. É canhaveral -canha canha que se fala? É, canhaveral. Canha e eu falo no canaveral. Não, Olha aí. É, é, é, como é, é, é como se fosse. É NH. É. É... Ah, NH, é mas só que como não usa NH, é só N. Isso. Que é é canhaveral. Ah, Canhaveral. No cartão do Ziramari sempre me corrigindo. Você que não é? Ah. Do outro lado é o Vieiros. Isso. Lá de cá, que é a festa, é Canhaveral. Mas, Mas eu coloquei no Corinthians. Ah, você já pode... trocou? Tem... De... Troquei, eu te dei. Ah, tá. Eu coloquei é, passando por dois os e entrando canhaveral, canhaveral. Entrando em Canhaveral bem, é. tá Ah, desculpa, é canhaveral, tá, gente? A Silamari sempre me corrige, é impressionante, mas isso é muito fofo. <risos> é. É, é, do... Ah, parece tudo. É, perfeito. Perfeito, Silamari Tirar a areia, pelo da Sinalândia, era do Geri, Ah, Silvia e aí com orgão. Corregador. Eita, ó. Hum. Então ela aqui, ela e tem lá. aqui? Tem. É lá naquela tal piscina? É, mas é porque ela ganha eu mais com você. Gosta vai. Ah, entendi. é, ela lá. que É. Ah, mas. Podemos ir. Podemos ir. Podemos ir. Podemos ir. ir. Vai querer ir. Pra ela amanhã? Vou, vou lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. e é, tá. Olha só, estão bem vindos lindos, Boba com esses milhos. <risos> aqui é muita plantação de milho. E ontem, quando eu tava indo para Santiago também, Girlene, eu vi assim é, é, terrenos ah. em beira de estrada, só milho. Por sei que é roça. Eu sei, mas tipo assim, na beira de estrada, porque isso aqui tudo bem, tá aqui dentro. Ah, mas eu é. vi em beira de estrada. Que legal. Vou levar esse papel de Eu deixo aqui. Não, esse papel fica Sua aí. bolsa vai. Uhum. Esse papel é, é da promoção do cassino. Ai, ah, é? que lindo! <risos> Lembra que a gente tá querendo né, saber do carro? É, é verdade!